diretamente da 27ª Agri-Show aqui de Ribeirão Preto, hoje a gente brinca que tem um sol para cada cabeça tal quanto é o calor. E falando em calor e água, eu tô aqui ao meu lado com o Zig Fitquaz, ele que é superintendente da Focke Indústrias de Panambi e Zig, conta pra a gente, seja bem-vindo ao portal AgroLimp. Conta para gente quais são as novidades que a Focke vem apresentar aqui para a feira. Não, nós estamos com diversas novidades. Nós estamos, primeiro, com o ecopump diesel. Já tínhamos lançado no passado o Pump elétrico. Né? Então, o que é o Pump diesel? É um sistema que você coloca juntamente com o motor diesel em aplicações de irrigação, onde proporciona economia no consumo de um óleo diesel. Porque ele reconhece a posição do equipamento na área e vai ajustando a rotação do motor diesel conforme a necessidade. Nós temos um caso aí com economia de óleo gris chegando próximos a 50%. Nossa, Isso em números para quem está nos vendo agora. Significa quanto, mais ou menos? Isso Significa uma redução no custo perracional de energia para redução de 50%. Ela é extremamente significativa. Digamos, se a pessoa gasta R$ reais por hectare em termos de gasto de óleo diesel essa redução vai custar R$ 100 reais no mercado. Lógico, depende muito da declividade do terreno. Quanto mais acidentado e mais decrivoso esse terreno, maior é essa economia. E eu soube também que a Flocking tem um sistema que é único no mercado que é o alinhamento contínuo dos pivôs. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, o que isso significa e o quanto isso é importante para o nosso gigante. Você, nós lançamos há, há três anos atrás, o Chamado Supremo. Esse alinhamento Supremo também usa inversores de frequência, aonde todas as torres andam ao mesmo tempo. Além de andar ao mesmo tempo, te permite dobrar a velocidade do equipamento. A aplicação de agroquímicos né, é muito importante. Como também ele vai te dar economia em termos de manutenções. Porque como ele não tem mais a, aquela questão parra anda, parra anda, ele está sempre continuamente andando. Porque você tem menos desgaste nas partes elétricas e na parte estrutural. E agora nós a gente está falando sobre economia, sobre sustentabilidade, né? Eu sei que a Fork a gente sabe também que a Fork tem uh, uma série e uma linha de é, geradores para que o produtor e o pessoal do, da da cidade também, o pessoal urbano possa produzir a sua própria energia. Conta pra gente um pouquinho sobre essa, essa linha da Forca. A Forca é sempre uma, uma empresa inovativa. E, e nas inovações nos últimos anos, nós temos uma grande preocupação em relação à sustentabilidade ambiental. E também na questão de consumo de energia. Nós vimos agora a questão do ecopump, mas nós temos também a questão do alinhamento supremo e temos também o nosso nossos geradores a diesel e geradores com biogás. Ou seja, se a pessoa tem dejetos animais, seja de confinamento ou, ou através de uma grande de suína, através desses dejetos se pode transformar energia. E uma outra coisa muito importante, e a demanda aqui na feira está sendo fantástica, em relação à energia fotovoltaica. Olha esse olha assim, olha assim só a força Imagine-se só convertendo em energia, nós proporcionamos isso, projetos fotovoltaicos, né? uma energia gratuita e transformando isso em energia para a propriedade. E os... a gente está falando agora de propriedade, né? mas quem é o pessoal urbano? Ele também vai... consegue usar essa tecnologia? Sim, gente... sim. Gente... nós já temos feito isso em telhados de indústria, de parques comerciais, de parques solares, né, para concessionais, ou para investidores, né, gerando essa energia que o Brasil é extremamente abundante. Obrigada, Sig. Zig, e hoje de manhã aconteceu a posse né, da nova diretoria da BIMAC e eu soube que você é o vice-presidente da Câmara de Irrigação. Certo? Perfeito. Renovamos a nossa gestão. Eu já era vice-presidente, foi, foi reconduzido, e, e estamos lutando pelo segmento como um todo. A irrigação se tornou de extrema importância no aumentos da agricultura. Porque quando a gente fala em irrigação, não fala apenas em aumento de produtividade. Fala, em primeiro lugar, aumento na segurança. Então, o primeiro fator é ter segurança e ter produção. Depois que se obter a segurança da produção, o segundo passo é aumentar a produtividade. E o Brasil é fantástico, porque se pegar todo o sistema de irrigação, não só o central central, o central, o gotejamento, a inundação, no caso do Amor, no Rio Grande do Sul, tudo isso soma entre 4 a 5 milhões de hectares. Só em terras classificado como crasse A, ou seja, a primeira classe, nós temos mais 38 milhões de hectares a serem conquistados. E o Brasil é abundante em terras, é abundante em água, temos água disponível. Apenas nós temos que seguir o regramento existente, é necessário esse regramento. Né? E de uma maneira sustentável, nós possamos, podemos duplicar a produção brasileira no uso da irrigação. E aqui na Feira na Agri Show, como que o senhor tem sentido a procura dos produtores pela irrigação? É, os números, né? o senhor tem já algum, alguma sensibilidade com relação a isso? Eu acho que eu, essa feira já está voltando aos patamares como foi 2012, 2013. E para 2014. 2015 e 2016 tivemos uma redução. Esse ano ele está voltando aos patamares anteriores. Então os volumes negociados da feira são espetacul... espetaculares. E quando a gente fala em irrigação, veja bem, nós estamos vindo de uma safra ré. Embora o... o preço dos produtos agrícolas tenha caído um pouco, né? ainda é muito atrativo a agricultura. E mesmo se o produto. Se os produtos agrícolas tiver uma queda maior nos preços, a saída é investir em produtividade. Para combater preços baixos, é aumento de produtividade. E aumento de produtividade se dá necessariamente pela a ligação. Então, Zig, é um prazer conversar com você. Parabéns pelo novo... Pelo novo cargo, pelo novo, pelos novos desafios que vem pela frente, né? E para irrigação. E você que está nos assistindo, até a próxima. Estamos aqui na AgriShow 2017. Até mais!